Boa tarde, esse aqui é meu cachorro Fredão, ó, ele cortou os cabelos, olha como ele está bonito, né é, Fredão. Esse negócio aí da, de Minas aí, é o seguinte, é porque a obra foi superfaturada. algum rolo deve ter tido, porque você faz uma barreira, uma barragem para controlar a água, ela vai desmoronar com a água, é óbvio que foi feito naquelas condições brasileiras. Por quê? O governo não está nem aí com a gente. É desnecessário esse governo, é contra o povo. Não fiscaliza, não vê nada que presta. Mas se você faltar no serviço, eles vão na sua casa te pegar. Entendeu? Que é uma escravidão que a gente vive no Brasil disfarçada. Né? Fredão, dá tchau. Dá tchau. Levanta a patinha, dá tchau. Comenta pra eles lá, porque a opinião dele é mais importante do que a nossa pro governo. Entendeu? punhão do cachorro, vale mais que a do brasileiro, a gente não manda nada aqui, é tudo uns tontos é, eles vai lá, constrói o um negócio, cai, mata um monte de gente, ah, matou, coitado porra, puta sacanagem desse governo tem que questionar a função do governo democrata do brasil eu ainda sou a favor do militarismo no poder o brasil não tem estrutura para eleger ninguém nem quem é eleito tem condição mental e intelectual para governar um povo. Então a gente tem que ser claro, o cachorro governaria melhor a vida dos brasileiros que esse governo democrata aí de, de meia pataca. Né? Bem antigo essa, né? Tchau, tchau.